Se você já viu De Volta Pro Futuro, você sabe que nesse filme, ele é uma trilogia, onde no segundo filme eles, teoricamente, vão para o futuro no ano de 2015, que agora a gente já tá no passado, mas em 2015, onde lá eles encontram carros voadores e várias coisas diferentes. Agora, será que as coisas que eles projetaram e acertaram, isso os tornaram profetas? O filme De Volta pro Futuro é bem conhecido porque ele é visto como um filme muito além do seu tempo que foi lançado o primeiro filme em 1985. O filme inclui projeções de coisas da tecnologia e de idealismos de como as coisas estariam e muitas delas aconteceram realmente na nossa realidade. Eu vou falar aqui para você algumas previsões que o filme acertou, presta atenção. A primeira, Casas Inteligentes. Em uma das cenas, a porta da fechadura é aberta só com a digital é, da, de uma pessoa. Além também da iluminação que é acendida pelo comando de voz. Home, oh. Outra coisa que o filme também acerta é são as televisões de tela plana e grandes, porque né, naquele tempo ainda as TVs eram bem diferentes. 18, 24, 63, Videoconferência hoje é a coisa que a gente mais usa na vida, é uma coisa que ainda lá não tinha e eles já fizeram uso como se isso já fosse uma coisa normal, realmente, em 2015. Em um certo momento do filme também, Marty McFly, ele é, vai mostrar como que joga um jogo de um lugar que tá... É, mostrando características dos anos anteriores. E daí ele usa um jogo que ele atira com a arminha. E... e as crianças falam assim: esse jogo tem que usar as mãos de verdade? Então ele já mostrou que no futuro os jogos também não iriam precisar tanto das coisas na sua mão. Outra coisa que o filme previu também, é, não é exatamente o Google Glass, o óculos smart mesmo, mas ele usou um óculos que dava para atender videochamadas também e ligações com esse óculos. Agora eles não conseguiram acertar o hoverboard, que é aquele skate que voa, os carros que voam, e obviamente viagem no futuro, né? O filme também não cita internet nem celular, que é uma coisa que hoje em dia é super normal. Enfim, agora o fato do filme ter acertado algumas coisas e ter errado outras, isso mesmo assim pode torná-los quase como que profetas? Na verdade, esse exercício de antecipar as coisas antes delas acontecerem, isso não é chamado de profecia, mas sim de conjectura ou até prognóstico. Ou seja, uma especulação dedutiva de como será o futuro. São coisas que até podem acontecer, mas são somente previsões. Depois da Segunda Guerra Mundial, os cientistas criaram uma ciência, um estudo chamado Futurologia. Ela não é bem uma ciência, mas ela usa dos métodos científicos para fazer alguns estudos. E de acordo com a enciclopédia Barça, ela é o ramo do conhecimento que, com base na análise do presente, prevê o futuro da humanidade, em especial no que concerne a economia, sociologia e política. O Futurólogo, então, é aquela pessoa que se especializa em idealizar de como vai ser o futuro de acordo com as coisas que estão acontecendo. Ele consegue fazer certas previsões do que pode ser e acontecer no futuro. Tudo é fruto da observação. Agora existe uma diferença. O historiador cabe a ele estudar o passado e falar sobre as coisas que aconteceram. O futurologo, ele estuda o futuro imaginando como ele pode vir a acontecer. Os futurólogos muitas vezes erram as suas previsões porque eles imaginam a situação de acordo com o seu presente. Veja algumas que não deram nada certo. Não há razão para que alguém queira ter um computador em casa. Quem disse foi Ken Olson, presidente e fundador da Digital Equipment Corporation falando sobre o uso de computadores pessoais em 1977 Darryl Zanuck, produtor do cinema da 20th Century Fox em 1946 também disse o seguinte, a televisão não vai durar porque logo as pessoas vão ficar cansadas de olhar pra uma caixa de madeira todas as noites, acho que não foi isso que aconteceu <risos> mas agora a gente vai falar sobre uma coisa que é muito mais certa e precisa profecia, as profecias elas são certeiras porque elas são vindas e provenientes de Deus Deus. Então Deus ele antevê realmente o futuro e por isso ele tem como falar aos seus profetas. Para que eles digam o que vai acontecer no futuro. Agora existem muitas pessoas que se dizem profetas por aí. Como a gente pode saber que um profeta é verdadeiro? Existem algumas características que a Bíblia já dá para gente para que nós saibamos identificar um profeta de verdade. Primeiro detalhe muito importante: um profeta, se ele diz que ele é de Deus, ele não pode cometer erros em suas previsões. Igual essa do de volta para o futuro ou igual esses outros homens que falaram sobre coisas que não aconteceram. Um profeta de Deus verdadeiro não pode acontecer isso, porque se Deus diz esse é porque é verdade, e aquilo vai acontecer. Profetizar não significa apontar as possíveis tendências da sociedade, mas repetir com palavras humanas aquilo que foi dito pelo próprio Deus. Outro detalhe que acontece com o profeta verdadeiro é... Deus fala com ele através de visões e sonhos. Outra coisa que nós também podemos reparar é que pelos frutos nós conhecemos o profeta. Como assim pelos frutos? Nós sabemos que as pessoas que são profetas, elas precisam mostrar com a sua forma de viver que elas são realmente filhos de Deus e servidores de Deus. Nela existem qualidades de caráter que glorificam ao Senhor. Ele não está fazendo para autopromoção porque ele quer se aparecer, porque ele quer ser um bom profeta e que todos o conheçam. Não, ele faz isso porque é Deus que ele quer que seja exaltado. Mais um detalhe: é que todas, todas as coisas que ele fala, elas se encaixam com os ensinamentos das escrituras. Afinal, são profeta de Deus, junto com a palavra de Deus, elas não podem entrar em contradição. E, finalmente, a não ser que as profecias sejam condicionais. A profecia precisa acontecer exatamente como foi falado. E eu digo condicionais porque existiam profecias que eram motivos para que o povo se arrependesse e mudasse. E se não se arrependesse, levaria a um certo juízo. Mas essas são as condicionais. As não condicionais eram profecias que eram ditas e certas de que iriam acontecer. Agora que você já sabe como funciona e qual a diferença e como identificar o profeta verdadeiro, fica de olho. Pode ser que tenha alguém por aí que tá falando que essa pessoa foi um profeta ou uma profetisa? Passe por todos esses detalhes. Se essa pessoa estiver cumprindo cada uma dessas características, pode ser sim que esse homem ou essa mulher seja um profeta ou uma profetisa. Porém, se alguma dessas coisas não estiver conforme essas características, cuidado. Talvez não seja um profeta verdadeiro. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Semana que vem a gente está de volta.